Beleza, aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal é, Trabalhar em Casa Ganhando E hoje eu estou fazendo esse vídeo é, Continuando a nossa saga do afiliado E hoje eu estou fazendo Eu não vou fazer um vídeo muito longo é, Porque eu quero apresentar aqui uma forma é, Que é a venda expressa é, E eu vou dar a minha opinião no final Tá bom? Antes, eu quero te pedir que você possa se inscrever no canal, é, compartilhar com seus amigos e, lógico, como você vai gostar desse vídeo, que você possa dar o seu like, tá bom? Então vamos lá. É, essa é a saga do afiliado. É, esse é o episódio 5, né? E nesse episódio 5, eu quero te abordar é, sobre um tema que eu tenho visto por aí né? e que. Para algumas pessoas funcionam, para outras não. Né? Para mim, por exemplo, não funcionou, né? eu até tentei utilizar essa técnica, é, mas eu não, não deu certo para mim por dois motivos, um, ela come muito tempo, ela come muito tempo, né? come muito tempo e, e tempo, você sabe que tempo é importante, tempo é dinheiro, né? e outra, que ela não, não te dá a possibilidade de automatização é, do processo né? eu penso que é, automatizar o processo é muito mais fácil é, porque você pode fazer outras coisas enquanto é, o seu processo está automatizado ali, né? então estou é, falando da venda expressa se você não sabe o que é venda expressa, a venda expressa ela consiste em você é, ter uma fanpage ou até mesmo colocar é, um, um post no seu, no seu perfil pessoal do facebook e ali você entrar em grupos referentes àquele, àquele produto que você está tentando divulgar ali um exemplo você pode colocar dieta low carb é, então você vai entrar em grupos de dieta low carb ou de dietas né? E você faz ali uma, uma copy legal, né? Por exemplo, você já pensou em emagrecer 20 quilos em duas semanas? Isso é uma copy legal, né? E você coloca ali a sua copy e põe lá, é, eu quero, é, clique aqui, alguma coisa assim. O é, que acontece com isso? Você vai trabalhar, é, com, você vai fazer com que o seu post trabalhe para você de forma orgânica, mas que as pessoas cliquem no seu no comentário, né? E ali você vai ou iniciar uma conversa ou então colocar. Se você for iniciar uma conversa, eu sugiro que você possa. Eu recomendo, né? Na verdade, que você possa utilizar o manchete, né? Para que o robô possa fazer várias mensagens e ali automatizar o processo. Ou então que você possa utilizar é, as pessoas vão respondendo o seu comentário E você vai respondendo com o clique do afiliado Ou alguma coisa assim né? Na minha opinião é, Isso pra mim não funcionou Porque, porque você coloca o post ali E tem que ficar esperando as pessoas Responderem aquele post já aconteceu comigo De eu ficar esperando, esperando, esperando, esperando E uma ou duas pessoas responderem E ali eu coloquei o... É, iniciei uma conversa, coloquei o WhatsApp e não tive retorno nenhum. Então, pra mim, não funcionou. O que eu recomendo é que você possa fazer é, o processo de, de automatização, né? Através é, do YouTube, que eu vou explicar lá na frente como é que podemos fazer isso. Mas, na minha opinião, é, pode ser que até que se você tentar fazer isso, é, utilizando aí a venda expressa no Facebook, dê certo, né? Mas pra mim, não do certo Eu também acho que é, Se você, por exemplo, tiver lá é, Um produto, fazer Você ter todo esse trabalho De iniciar ali Um post, esperar o pessoal Retornar Isso, aquilo, outro é, Esperando o contato de pessoas que Nem se lembram mais é, Do seu post É um, uma coisa assim que pra mim Não funciona, né? Pra mim não funcionou E eu acho também que na verdade não se deveria perder tempo com esse tipo de coisa você pode fazer outros processos né, muito mais automatizados, muito mais é, organicamente, com muito mais possibilidades do que é, ficar através dessa venda expressa Enfim, né, mas é, cada pessoa sabe é, o que é melhor para ela às, às vezes para uns não funciona, outros funciona. E, mas é assim que funciona a venda expressa, um post no facebook é, com uma copy legal, fazendo com que as pessoas interajam ali com você, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos. A saga do afiliado continua aí, nós vamos até o capítulo 10, tá bom? Um grande abraço a você e até mais. Ah, sim, lembrando, eu quero colocar aqui é, o link do afiliado orgânico, tá? Do Leonardo David, né, que é um curso excelente. E tem muita coisa legal lá que você pode aprender, tá bom? Grande abraço e até mais.